Esse é o Kaiser, né? Não, que que é isso aí, meu? Virou uma apresentação da Serafine, olha lá Que que é isso, mano? Isso aí mata o computador do guerreiro, né? O que que eu jogo aqui, galera, agora Pra ver se vai ficar bala? Tipo, a gente já fez o cards no Full Clear, funcionou Acho que eu vou fazer Fiddle agora pra ver de qual, tá ligado? E esse carabuji aí que eu tô vendo? E esse carabuji aí, Lenfer? ele tá pra jogo? obrigado Lenfer, pelos seus sete meses de resubzinho com a gente aí, beleza? Bora. O que, que o Eza tá pingando em mim, velho? Deixa eu pingar nele. Vou pensar pra jogar aqui. Não, não, não, sem nicho, sem nicho, sem nicho. Opa, tem alguém aqui? Será, mano? Caramba, a Fiora checou tudo pra mim, mano Humilde Mano, eu não pensei pra estar, tá, galera? Mas vamos fingir que eu tô pensando aqui E vou dar o primeiro gank bot Porque tem racão, o setup de gank é gostoso Que se você não comprou pote, é normal isso? É normal, pô, porque Eu curo na jungle, tá ligado? O fio caçugada e eu economizo gold, flagra Mas faz a economia do gold aqui, show de bola Ó, o Trando vai clinar pra baixo, mano Ai, podia ter avisado antes, família Nice, velho, forçou só um flash Ainda é tirado a HP do Trando, então ele vai estar tá louco Life baronguejo, só que ele tem pote, né? Ó, essa ward aqui é muito boa que o Eza Colocou, ó, galera, nunca guarda esse mato Aqui, ó, igual onde ele pingou que o Silas Guardou, sempre guarda, mano Aqui, tá ligado? Ou aqui, ou Aqui também, saca? Nunca guarda no Matinho, velho. Mano, eu não tenho pressão top Isso aqui é muito perigoso, galera Mas não ganha isso aqui, nem fudendo Nós tá morto, ainda mais que eu tô sem flash Ainda bem que eles não sabem que eu tô sem flash aí, bom dia E sabe sim Pera aí, galera Ótima quarta pra nós Só boa, paizinho Bora, Zia Bora, Zia Vá, Evita Uh, galera Caramba, que delícia, galera Oi, que que é isso? Mano, que merda, hein, velho. Deu ruim eu querer pegar aquele Arongueja ali de cima, galera. Mas pelo menos eu tenho o dobro de farm do cara, mano. Eu vou só manter meu clear pra baixo aqui e pegar nível 6. Esse é o plano. Vamos seguir o plano, né? O que mudou na jungle? Agora o full clear foi nerfado por 15 segundos, né? Tipo, o campo demora mais 15 segundos pra nascer. Antes era 2 minutos o respawn. Agora é 2 e 15. Não sei se é amor ou só tesão, mas o Tiz fez questão. Fez questão de vir aqui no chat falar que te ama. E sim, ele... Ai! E sim, ele tá querendo o aveludamento do caramujo pra hoje. Ou quanto tiver disponível, né? Mano, tô aqui. Obrigadão pelos seis meses de recebizão com a gente aí, meu querido. Valeu pelo apoio, papai. Mamei. Parei de mamar. Vou pegar nível 6 e eu volto, hein? Vou pegar nível 6 e eu volto. Aqui, ó, aqui, ó. Bora, Zinha. confia, pai. Confia. Ah, o cara sai correndo com isso aí. Ai, velho, que delícia, mano. Na moral, velho, que gostoso, velho. Que delícia ter pegado esse cara, mano. Tem um arde ali, foda-se esse dragão. Poderia fazer esse dragão, galera, só que eu acho que eu perco muito tempo nele. Putz, mano, tem muita coisa pra fazer, mano. Tem arauto pra proteger, tem blue, tem dragão, tem aronguejo lá embaixo. Tô achando que o Rumble tá aqui, velho. Tem um Rumble e o Ultrandall aqui, eu acho. Vamos ver se a leitura tá boa. É. Que leitura, hein, minha galera. Que leitura. Vou só descer mesmo e vamos tentar compensar no Aronguejo Dragão, mano. Ghost, vocês gostam, né? Esse, galera. Vou contar um negócio pra vocês que vocês não devem saber. Mas esse é o League of Legends sendo jogado, mano. Vocês acreditam? Esse é o League of Legends sendo jogado, sendo exercido, né? Grita! Meu smite dá 900 de dano. Papai nem tenta roubar, mano. É 900 de dano, mano. mano então, galera, o que eu tô sentindo que a Riot vai... vai o que vai acontecer no decorrer aí, mano, que a Riot fez, né? Nessas mudanças aí, é que tudo tá viável, mano. É isso, tá ligado? Eu tô sentindo isso. Tudo tá viável. Tudo, tudo, tudo. Pode jogar do que for, mano. Tá viável, entendeu? Ezinho ah, vai passar lambida no cara aqui, mano. Vou farmar e depois eu vou top. Se a Fiora quiser esperar, eu vou, mano. Calma, Fiorinha, vou ter que deixar esses pequenos pra trás Galera, senão eu perco a janela, se eu fosse parar Pra farmar aquilo ali, não dava tempo, Olha, lá Ele tá puxando a wave e fuja Piu. Toma, pega Toma, tá vendo Vocês viram que foi o time exato Se eu paro pra farmar aquelas pequenininha, Eu não matava esse cara, mano, 100% Vocês viram que é o time do bagulho, mano Por isso que eu deixei as, as, os pequenininhos pra trás Tamo indo reto, calma Mano, se tivesse uma ward aqui pra Fiora tepar, mano, ó, matou Ah nossa, calma. Olha a gameplay, galera. Tô chegando. ter uma pink aqui. Tem pink também. Não adianta flashar, galera. Não adianta flashar. Nem flasha, mano. Só aceita. Dá tá uma mamada nesse gostoso aqui. Eu flasho nele, hein? Hum, não. Melhor não. Oh, você nem viu da onde que eu saí, né, Rumble? O Rambo nem viu de onde nós saiu, mas nós só saiu. Dá pra emendar esse mid aqui, galera. Eu tô ousado. Vai, Hakan, você não quer combar o cara. E Gay, galera. Quem que falou lá o flashzinho por Prime? Que ia vir deslizando o bumbum aí. Fica à vontade aí. Flashzinho por Prime, menina a menor sustância. Vem no seu momento aí, meu prince. Tá pago. Só quero deixar claro que tá pago, beleza? Pega. Ó, ó a Fiorinha mordendo. Morde, Fiora, morde. É pra morder, eu quero ver morder. Nossa, galera, pega. Fidouzinho, Ah... Nossa, ainda bem que eu dei esse facão. Acho que foi o facão que salvou. Pega o finalzinho, galera. Mordendo, pitbull. Maravilha, mano. Olha a pinkzinha aqui. Valeu pelo apoio, papai. Ah, vamos emendar isso aqui, né? Quanto para as zonas? 600. Tem chance de vir dragão da montanha ou do oceano, né, mano? Preferência pra dragão do oce... do, da montanha, mano. Calma. Ai, meu Deus, errei o smite. Tem arauto pra fazer, né? pode subir lá. E se esse cara der mole aqui... Não, deixa quieto. Melhor não, vou lá no Ezinha. Calma, tamo chegando devagarzinho. Pode ter um Trandall lá no top, hein? Nice, E. Nice, ó o Ezinha na aplicação. Trandall realmente tava lá. Aperto o R ou não, hein, galera? Apertei, foda-se. Só não sei se eu tenho dano pra matar esse cara. Não vou mamar enquanto ele não usar o pilar. Ah, não mata, né, mano Smash do cara agora recupera 15% da vida perdida E ele é tanque ainda, não mata, né Não tem dano Mas dá pra fazer o arauto aqui Aproveitar que nós botamos esse pra correr, hein E tem coisa boa vindo por aí, tá Tô aqui, filhão Na difícil missão de levar a você Olha o fiddlezinho, galera Fiddlezinho aqui aplica, né, mano Tem que jogar mais vezes de fiddle, galera Pede pra jogar mais vezes, mano Na moral, mó... Ô, que okay, isso aqui? Eu não tô deixando o Blue pro ser, não Ô, oh, cabeça de... Eu tenho facilidade em flashar nessa parede, mano Eu tenho muita facilidade de flashar aqui, velho Quem é se assim, tu é bem fido? Eu sou bem fido, pai Mas aí nós jogamos com os outros Magni e Cheira também, né? Morgana, Carpus, Rumble, Mordekaiser que eu vou fazer hoje aí também Nossa, eu tô muito forte, rapaziada Papo reto, velho Ó o É, esse Furzeal aqui o cara não entende nada Na difícil missão de levar a você Calma tem zonas? Tem. Como funciona esse Fernue? E? Mano, ali o cara não pode ter visão sua, tá ligado? Aqui eu tava atrás da parede, ó. Aí tava atrás da parede, dei o E. Então se o cara não tem visão do Fiddle, ele dá Fir em todas as skills, literalmente. Eu dou Fir fear... Ó o flashzinho por Prime aqui, galera, quem tinha falado lá, ó. Quiser, fica à vontade aí. Então o Fiddle dá Fear no R, dá no E, dá Fir até no W, mano. Só que o time inimigo não pode ter visão sua, <risos>